Tudo o que aconteceu no casamento da Britney Spears, tudo não, mas tudo o que a gente quer saber, né? Vamos falar da invasão do ex, dos convidados famosos e daqueles que também não foram convidados, convidados meu amor. It's Britney, bitch. Olá, viadinhos, tudo bem com vocês? Olá, viadinhos, tudo bem, tudo bom? Cadê tudo Tudo bom? dia 9 de julho aconteceu o casamento de Britney Spears com Sam Asgeri. Ambos queriam ter trocado alianças aí antes mesmo dessa data, mas não foi possível por conta da tutela que a Britney enfrentava, da qual proibia ela de... né? Ter vida civil ali, de ter seus direitos contos. De ser uma, ser uma pessoa, né? Ser né? é. escolhas legais aí, né? É, é, babado. Pra você que não sabe daquilo que a gente tá falando, tem um documentário da Netflix maravilhoso. E também tem um isso. pouquinho disso no nosso vídeo que a gente comenta aqui no Free Cash, que também envolve um pouquinho o A tutela da Britney. Então, se você quiser ver, dá uma assistida aqui também. Clica aqui em algum lugar desta tela. E com tudo isso resolvido, Britney volta pros palcos da vida e arrasar como ela sempre faz. E a prova disso é que o casamento foi bafônico. Com isso, parece que Britney volta a sua personalidade natural, né? Não aquele robô que a gente via postando coisa lá no Instagram nesse sentido Agora parece que Britney realmente tá vivendo a sua vida, né? Que, a, que foi tomada por tanto tempo dela. É. Mas voltando ao casamento, vamos começar agora pelos convidados que é uma das partes mais importantes aqui desse vídeo. Cerca de 60 pessoas foram convidadas para ir ao casamento da Britney Spears, vulgo princesa do pop. Vulgo tetraganês. Entre eles, estiveram presentes, por exemplo, Jewel Barrymore, a rainha do pop Madonna, né, no casamento da princesa do pop. A Paris Hilton, que também não podia faltar no casamento da sua amiga, Vogue BFF, Britney. Se você quer saber um pouquinho mais dos rolês adolescentes de Britney com Paris Hilton e Lindsay Lohan, você pode também assistir esse vídeo que tá aqui embaixo. Outro comentário aqui, que a Paris Hilton, pra estar nessa, cer nessa cerimônia de casamento da Britney, ela simplesmente teve que deixar de tocar ali, né, porque ela é DJ, ela teve que deixar de tocar numa festa do presidente dos Estados Unidos para estar presente na festa de Britney Spears. Isso tá, é como... queria Isso é que é amizade tá meu amor. Tá meu amor, tá. Também temos Selena Gomes, que embora muita gente não saiba, ela também aí é uma amiga da Britney há muito tempo. Tanto é que ela foi convidada para ser a dama de honra da porra do casamento. A dona Tela Versace, que não foi só convidada para o casamento, mas também fez o vestido da Britney e assinou ali o vestido dela. Ela arrasou, né? Não sei se a dama de honra da me convida se tiver um próximo. Eu tô aqui toda trabalhada no babado. Eu podia ser da minha, o que que tu acha? Foi Ai, eu tô aqui com uma cara de... Bem cara de psicopata assim, ó. Me chama pro próximo, amiga. Mas o que realmente chama atenção foi quem não foi convidado. E eu também, particularmente, não julgo a Britney. Tá? Ela não convidou nem a mãe. Nem a irmã. Nem a irmã, que estão envolvidas naquele, naquela polêmica de... Britney pode tomar decisão, não pode, pode cantar música, não pode Eu sei que ela mandou todo mundo pra porra E deixou bem claro que ela não quer contato com essas pessoas Mesmo ela que ela quer. seja mãe e filha Inclusive o seu irmão que também disse que, te, que foi convidado pro casamento Mas a Britney fez questão de ir a público e dizer que não convidou Ela não quer contato com ninguém eu... Sai daqui seus porra que vocês só me sugaram E eu vou, eu vou dizer mais Eu falei no vídeo do Freecast e vou falar aqui de novo se eu pegar essa irmã da Britney do outro lado da rua, eu atravesso e tô na cara dela. Eu também. Mas eu pego ela e ó... Lugar porque o que no colorida, colorida é nossa, colorida. <risos> a outra surpresa da Britney, que ela nunca pode ter paz nessa santa nessa vida dela, foi ex-marido da Britney que se juntar à cerimônia para dar a bênção ao novo casal, invadiu o casamento da Britney dizendo que foi convidado e o que acontece foi barrado pela segurança, né? Meu bem, porque a Britney não vai deixar a casa dela sem segurança, meu amor. Ela e eu vou te dizer mais uma coisa, queridinho, compra gelol, tá fazer mal e passa nessa dor de cotovelo que tava lá, Tome um torcilax, faz um negócio. Eu queria recalcar recalcado, palhaço. Da, da festa ele conseguiu entrar dizendo que tinha sido convidado, blá blá blá. E nesse meio tempo ele tava filmando, tava fazendo uma live transmitindo pelo Instagram. E aí o que que aconteceu? A live foi interrompida, porque eles foi os seguranças foram lá, junto a polícia, tiraram ele de lá. E ele foi atuado, né, e levado pra delegacia, foi preso. Acusado de perseguição por invadir o casamento da, da Ai, que pena. Essa não foi a primeira vez que Jason Alexander, o ex-marido de Britney Spears, teve esse tipo de atitude com ela. Ele já tentou dar uma stalkeada nela ali, tentou se aproximar aí da família da cantora. O babado é tão grande, pessoal, o Jason é tão recalcado, tão recalcado, que em janeiro deste ano, a imprensa divulgou que ele tava aí, ao redor da casa da mãe da Britney. Ele teria postado fotos e vídeos aí da propriedade da mãe da Britney divulgando em uma conta privada do Instagram. Britney e o querido recalcado ex dela, Jason, cresceram juntos e acabaram se casando em 2004, em Las Vegas, naquelas capelas onde o pessoal vai casar lá e depois descasa e descasa. E o casamento realmente terminou em 55 horas, ou seja, nem foi casamento, porque foi, foi... anulado. Anulado. A Britney literalmente exerceu o seu direito do consumidor de arrependimento. Ela porque... devolveu o produto, querida. Isso, devolveu, pediu cashback. E o nosso querido casamento, a nossa festividade atual com a Britney e o Sam, deu muito enredo, deu muito babado, teve celebridades. Não teve família, não teve parente, que parente geralmente já tá incomodar né? Eles vêm comer o peru no Natal e saem falando mal da gente. Certa tá, Britney. Faz uma festa aí pra quem tu merece convidar. Convida quem tu quer, convida, convida. Paris. Hilton que tava aí desde, sempre contigo, passando perrengue contigo, sendo presa contigo, é, é, usando... Do... Imagina, aqui em casa chegou o convite, só não te falei. É que nós não estamos com dinheiro para estar tá ainda nesse momento. Mas daí eu eu falei mandei um WhatsApp para ela. Mandei um WhatsApp para ela e disse assim, Britney, desculpa. Disse Britney... Como é que pede desculpa em inglês? I'm so sorry. I'm so sorry. <risos> <risos> Mas aí, quem que você acha que faltou nesse casamento da Britney Spears? Quem que você acha que tinha que estar nesse casamento? Eu acho que faltou a Lindsay. A Lindsay faltou, a Lindsay. Eu que tá acho feliz. que ia ser fecha fechamento aí. E o que você achou dessa festa da Britney? No final deu tudo certo, porque a Britney se casou, ninguém, apesar de todas as tentativas, ninguém conseguiu impedir esse amor de acontecer. Já durou mais que 55 horas. Então chupa Sam chupa. Opa, Opa. É, eu falei o nome do nome. Então chupa Jason Alexander. Então chupa Jason Alexander, chupa irmã da Britney Spears, chupa mãe da Britney Spears, chupa pai da Britney Spears, chupa irmã da Britney Spears, chupa, Britney Spears, chupa todo mundo que ficou contra Britney Spears. Eles devem estar tá gritando que nem a carminha. Inferno! Vão é se fuder. Caraca, eu vou Eu acho que a Britney e a Paris pegam escondidos assim. Será? Eu acho. It's <fixos> Britney, bitch.